você queria um pai? É o irmão mais novo. Obrigado, assumiu esse posto.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 Whoa, hey, hey, hey.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 Tá ligado e não com oração é, E não com oração Nunca vou salvar com decoração É como se eu fizesse um gol Batalha me salvou, foi comemoração Quando tava todo mundo gritando Quando tava toda aquela unção Eu não falava sobre sentimento Hoje eu falo no frio do Campeão é, Você sabe que eu gosto da minha frase Eu adoro o free do Campeão O meu eu fiz na primeira fase Você tá me entendendo? Racionais me ensinou sobre amores Mas o Prat ensinou sobre vivendo no inferno, ele me ensinou cores e valores. Uhum. Cores e valores, dias e novas.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 o não!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 E eu ganhei, foi sua homenagem E eu ganhei, eu matei, amassei Pra você voltar e fazer de verdade A assistir sua batalha com o Derek, E eu percebi na hora do amém Barreto, esse 2x1 um quer dizer Eu te amo também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 eu sincero, cê tá por pose, tirar um close, que eu já me altero, meto mais gol que o close, porque eu sou sincero, pi, é regra de 3 a 14 é a batalha é de 2 a 0. A, a 0 uou, uou, uou, uou,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 Você é inimigo do beat. <risos> e você é o inimigo da rima porque não rima bem. É é é o é que agora foi ter que se excitar ninguém. É o Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele, acompanhe os próximos stories.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 do tubarão. Não tô nem aí se você me odeia.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 e eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático Eu sou feio e eu já vindo da trincheira Eu não mosquei com você o meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra Porque se fosse de vidro tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse consertado o espelho E quando você chegasse de novo ele ia quebrar <risos> esse cara porra com essa cara aí que não faz nenhum sexo Porra, meu é espelho Compreendido, como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. Ah! Se eu seu filho, eu respondi com trocadilho. O um menino é bonito, nasceu igualzinho à cunhada. Meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu. O primeiro filho, porra. Graças a Deus que nós sou bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas você viu. Caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é braba.